Toda vez eu tenho que voltar a esse tema, infelizmente. Uma simples mensagem no Facebook motivou a ira de um promotor de justiça lá de Imperatriz no Maranhão e muitos maranhenses ficaram revoltados com um simples comentário. Como se todos os outros problemas do mundo estivessem resolvidos e o problema hoje é o que as pessoas escrevem. O comentário foi o seguinte, da tal Isabela Cardoso, que eu nem sei, é, supostamente é uma gaúcha, Finalmente em casa, depois de um ano e sete meses na Suzano de Imperatriz, eu e meu esposo retornamos à nossa cidade. Estado pobre. A cultura maranhense é horrível, o carnaval é um lixo, o tal de bumba, meu boi, tambor de crioula. A maioria das mulheres são periguetes e os homens malandros. mas na da metade das pessoas são semi-analfabetos. Enfim, foi a crítica dela, né? e ela tem todo o direito de falar o que ela bem entender. Ela postou no Facebook se ela não violar os termos de uso do Facebook, ela está livre para falar o que ela bem entender. Aí eu fiquei pensando, bom, o pessoal está incomodado com o comentário. Com o que eles estão incomodados exatamente? Vamos começar com a parte do Estado pobre? Basta uma simples pesquisa aí, você pode pegar na Wikipedia, você vai ver que a renda per capita do Maranhão é com R$ reais. Ou seja, é o Estado mais pobre que tem do Brasil. Né? O que ganha menos, tem a menor renda per capita. Você pode comprovar nessa matéria aí do... Maranhão tem o pior rendimento oficial per capita do país, segundo o IBGE, né? Uh, se você for para a questão da, do analfabetismo, também é um dos últimos. 19% da população do Maranhão é analfabeta. Né? Uh, veja essa matéria. Nordeste concentra mais da metade dos analfabetos do país. Né? Os piores estados são Maranhão, Piauí e Alagoas. Então, pessoal... E isso é grave, hein? Porque você imagina, se o Nordeste tem praticamente um quarto da população do, do país, 50 milhões, 50 e poucos milhões, e tem mais da metade da população é, analfabeta, então é muita gente, não é e, e aqui na matéria também ele fala de analfabetismo funcional, né? 30 milhões são as pessoas que sabem até ler e escrever, mas não entendem nada, não, não conseguem compreender, não não fazem operações matemáticas básicas. Não, inclusive tem até o promotor que ficou irado e disse que vai investigar e processar. Esse tal de Joaquim Ribeiro de Souza Júnior, sujeito tem uma remuneração de R$ 27.500 e ganha aí líquido mil reais, mais de mil reais. Tudo isso do seu dinheiro para ser fiscal de Facebook. E eu fiquei curioso, então, ou seja, se a questão da pobreza e analfabetismo são fato do Baranhão, então quem ficou incomodado com o comentário ficou incomodado por quê? Incomodado com o fato de ter criticado a cultura e chamado os homens de malandros, mulheres de piriguetes? Então se você está mais preocupado com isso, com a cultura e com uma opinião do que com o fato de ser pobre analfabeto, isso explica bastante a condição que você está e provavelmente você não vai sair disso enquanto tiver essa mentalidade. Lembrando só o seguinte, não é o Estado que vai reduzir a pobreza, o Estado é a causa da pobreza. Então se você quer sair da pobreza e parar de ser analfabeto, defenda o livre mercado, defenda a liberdade individual. E o esforço individual, só assim você vai melhorar a situação. Quem estiver achando que o Estado vai resolver alguma coisa vai ficar esperando pelo resto da vida.